Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, e dessa vez eu irei mostrar pra vocês um recurso muito importante aí do nosso querido YouTube, que muito provavelmente foi lançado esses dias aí, porém é, passou despercebido por muito de vocês. Então vamos lá agora. Uh, aqui eu estou mostrando meu canal, galera. Lembrando, o nome do meu canal não é esse daqui, galera. Isso daqui é uma implementação desse novo recurso adicionado do YouTube. Por exemplo, meu YouTube está em inglês. Aí que aparece, é autofonias #BrazilianVideos. E tipo, mano, tu pode mudar o idioma das paradas. Se liga, então, galera. Eu vou vir aqui e no... vou mudar o idioma da página do YouTube. Lembrando que você tem que entrar primeiro em português para depois você mudar para os outros idiomas, ok, galera? Vamos lá então, vou colocar aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona. Tá vendo aqui o nome do meu canal é Autofonias Normal. Aí eu clico aqui nessa, nesse lapizinho aqui em cima e clico em traduzir, traduzir informações do canal. Clicou aqui, galera, é muito simples. Tu vai vir aqui pra essa página, beleza? Aqui vai aparecer o título original do canal Tá vendo? Eu carregou o título original do canal aqui E aqui vai ter os idiomas que eu traduzi Eu vou colocar primeiro em inglês pra mostrar pra vocês aqui como é que funciona Tá vendo? ó, eu coloquei autofonias E aqui eu digitei o Brazilian Videos lembrando que você pode digitar, galera ó, Brazilian Videos Aí você pode colocar qualquer coisa aqui embaixo Igual traduzir as configurações do meu PC E etc, esse tipo de conteúdo Que eu deixo no sobre aqui do meu canal Beleza? Então, beleza. Agora eu vou mudar pra espanhol. Tá aqui, ó. Vídeos brasileiros né? Olha só que beleza. que ainda não traduzia parada e tal. Beleza. Agora é só clicar em salvar. Depois você editou suas paradas. É só clicar aqui em salvar. E pronto, mano. Agora é o seguinte. Vamos lá, galera. Vou clicar aqui em meu canal. E vou mudar o idioma pra, pro inglês de volta. E depois eu vou mudar pro espanhol pra mostrar pra vocês que isso funciona, galera. E uma... Esse recurso, como eu disse no meu vídeo, no meu vídeo passado, um tempo atrás, falando sobre recurso de de tradução do youtube, se você quiser assistir esse vídeo só você vir aqui na descrição que o vídeo vai estar tá lá, certo? então é isso daí, galera, e aqui meu canal tá vendo ele tá traduzido, aqui é, tá escrito Elton Foninhas Brazilian Videos vídeos brasileiros, que tá mostrando que para você mudar, fazer as modificações é preciso que você mude para o português Brasil e tals e tals beleza galera, agora a gente vai mudar pro espanhol para vocês verem que o bagulho funciona realmente beleza, clicamos aqui em English vamos clicar em espanhol Espanha, vamos lá então Olha que louco, galera Vídeos brasileiros, olha que top, mano Pode traduzir suas paradas, tá ligado? E tu vem em mais informações Tu pode modificar, igual aqui tá em português é... Eu ainda, como eu não traduzi A parada em português, ele pega A descrição em português e deixa Entendeu? É... Ficou bem bacana esse tipo de conteúdo então é o mesmo recurso disponível nos outros vídeos, certo, galera? Se você ainda não assistiu meu vídeo, o, esse novo recurso do YouTube, o link vai estar tá aqui na descrição pra você assistir ele Caso você se interesse mais sobre o assunto, sobre o tópico de traduções aí no YouTube, certo, galera? Lembrando, como eu disse naquele outro vídeo, esse tipo de recurso, galera, vai te ajudar a expandir o teu canal ainda mais, tá ligado? Pra você abrangir um público maior e etc. Por exemplo, o YouTube ele tem a, fer a ferramenta de legenda, galera. Então você pode fazer, por exemplo, vídeos em português. E lá na legenda você escrever em inglês, tá ligado? Ou escrever... Se você fizer a legenda em inglês, você já pode traduzir para qualquer tipo de idioma, tá ligado? E assim, teu canal vai expandir cada vez mais, galera. Seu canal vai ter é, mais visualizações. Você pode colocar vídeos brasileiros, você pode colocar, por exemplo, ali vídeos legendados em espanhol, é, e etc, tá ligado? Você pode colocar desse jeito que você vai conseguir um sucesso bacana aí no seu canal, galera. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dá aquele like e favorito aí para ajudar na divulgação. E é claro, galera, se você ainda não é inscrito, vai no meu canal e se inscreva, porque o conteúdo daqui eu tô tentando trazer o melhor tipo de conteúdo pra vocês. Então okay? vamos nessa porra. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e falou.